Se teve um jogo que causou rebuliço na indústria de games, esse jogo foi God Hand. O game conseguiu acabar com uma das principais divisões da Capcom a Clover Studio, conseguiu fazer com que três dos principais nomes do estúdio saíssem e formassem uma nova produtora, a chamada Platinum Games, que já de cara começou gigante e agora, para falar do jogo em si, na senhora um jogo que teve as piores avaliações no seu lançamento, e que com o decorrer dos anos, foi se tornando um jogo mediano, um jogo bom, um jogo ótimo um jogo excelente estando nas principais listas de melhores jogos do PlayStation 2 e é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje toda a trajetória de desenvolvimento de queda e ascensão de God Hand e vai ser agora então bora ser subestimados. É realmente triste que quase anualmente, diversas produções incríveis não ganhem sequer metade da relevância que merecem. Isso acontece em qualquer segmento da cultura pop, seja cinema ou TV, na literatura ou nos games é claro que existe uma série de fatores que ocasionam esse tipo de situação desde o trabalho de marketing tímido e mal feito até a falta de orçamento para que o produto possa chegar ao consumidor também pode estar ligado a algumas pretensões artísticas particulares onde o público naquele momento talvez não esteja preparado para tal interpretação ou mesmo se perder em meio a toda a montanha de obras concorrentes que são lançadas semanalmente é natural que as pessoas dediquem mais tempo as suas preferências, ou queiram conferir o novo e grande lançamento do momento, já demos diversos exemplos aqui no canal de títulos maravilhosos, que são amados por várias pessoas, mas que na época não renderam tanto, e se renderam ficaram isolados em algum nicho, Top Gear 2 de 1993 é um desses fatos que já seguia um nicho específico do jogo original, mas mesmo superando o primeiro em vários aspectos, não fez o mesmo sucesso, lista é imensa podemos citar The Lost Vikings de 1992 da primeira formação da Blizzard que fez um trabalho incrível no gênero de plataforma Heavenly Sword de 2007 e Slaved Odyssey to the West de 2010 da Ninja Theory são jogaços de ação e aventura que trouxeram visuais lindíssimos dos seus mundos que depois foram repetidos em outros títulos Spec Ops The Line de 2012 um FPS que pela primeira vez lidou com os dramas de guerra de uma maneira intensa enfim são inúmeros exemplos das mais variadas épocas de produções excelentes e de alto nível mas que se deram mal. A gigante japonesa Capcom também não escapou disso. Ou melhor, a Clover Studios, uma subdivisão que no futuro se tornaria a respeitada Platinum Games. E o jogo em questão que vamos falar é o alucinado e frenético God Hand, lançado para PlayStation 2 em setembro de 2006 aqui no Japão, em outubro do mesmo ano na América do Norte e em fevereiro de 2007 na Europa. Um jogo que veio para chacoalhar a mente do desavisados, e ser uma verdadeira revolução no gênero Beaten Up, estilo que ficou muito popular após clássicos como Final Fight de 1989 da própria Capcom, e Streets of Rage de 1991, uma pérola da SEGA, God Hand inclusive, foi dirigido por uma das mentes mais inventivas da Capcom, o mestre e criador da série Resident Evil, Shinji Mikami, Autor sempre interessado em trabalhar em novos estilos, e dar a sua cara a ideias já consagradas. Mas então, o que pode ter dado errado? Um jogo da Capcom, com muita pancadaria, dirigido por Shinji Mikami. E será que realmente fracassou? A Memorável Clover Studios Bom, para essa resposta, é preciso voltar alguns anos e entender o cenário da época. Com isso, vamos saber também que, após o lançamento de God Hand, Shinji Mikami e vários de seus parceiros saíram da Capcom e fundaram seu próprio estúdio. A Clover Studio foi uma divisão da Capcom derivada de outra equipe, chamada Team Beautiful. E o próprio Team Beautiful, por sua vez, já era um pequeno grupo, proveniente da Capcom Production Studio 4, um dos principais principais estúdios da empresa japonesa. Pois foi esse estúdio, comandado por Shinji Mikami, que produziu jogos como Resident Evil 4 de 2005, Resident Evil Zero de 2002, Resident Evil Remake também de 2002 e Killer 7 de 2005. O então time Fu era dirigido na época por Hideki Kamiya, conhecido por já ter feito dois títulos irretocáveis da Capcom, Resident Evil 2 de 1998 e Devil May Cry de 2001. Ele ficou em de produzir basicamente O primeiro jogo desse novo estúdio O game é Beautiful Joe de 2003 Que teve aliás um sucesso Até considerável no Gamecube Chegando a ganhar uma adaptação em anime E já pensando na continuação De Beautiful Joe A Capcom optou por criar uma nova subdivisão Exclusiva, esse sim finalmente Chamado de Clover Studio Nessa época Shinji Mikami Também foi transferido para o Clover Studio Pois como vocês devem lembrar Ele tinha dito que Resident Evil 4 seria exclusivo do GameCube e que se saísse para outro console podiam cortar a sua cabeça. Acontece que Resident Evil 4 saiu até para calculadora, o que deixou Mikami fulo da vida. Que brigou com todo mundo e acabou sendo transferido para esse novo estúdio. Além de uma continuação direta, Beautiful Joe ganhou jogos para todos os portáteis da Nintendo, além do jogo original ser portado para o PlayStation 2. No entanto, um estúdio cheio de grandes nomes que custam caro precisa fazer algo além de uma franquia. E foi aí que, num curto espaço de tempo, produziram dois jogaços o primeiro foi o lindíssimo Okami de 2006, dirigido por Hideki Kamiya, obra que de fato era um espetáculo, com mecânicas novas, que emulavam um pincel de Nankin e um mundo semelhante a Legend of Zelda, o outro foi exatamente God Hand de 2007, que contou com a chancela de Mikami, só que para a surpresa de todos, ambos os jogos não venderam como esperado mesmo recebendo boas críticas e como qualquer empresa visa o lucro, a Capcom simples Infelizmente, resolveu fechar sumariamente a Clover Studio, dando uma desculpa esfarrapada que queria mesmo era ampliar novas ideias. De executivo, sabe como é, né? Essa decisão resultou simplesmente na saída de nomes gigantes do estúdio, como Atsushi Inaba, Hideki Kamiya e o lendário Shinji Mikami. Três perdas colossais para a Capcom. Isso sem falar de Tatsuya Minami, produtor de diversos clássicos da Capcom e criador da empresa ODD Limitada, que enfrentava problemas em relação à liberdade criativa e também decidiu sair da empresa. Kamiya, Mikami e Inaba tinham fundado outro. Estúdio chamado Seeds e se juntaram a Minami e fundaram a incrível Platinum Games. Isso mesmo que você ouviu, God Hand não apenas fracassou nas vendas, como foi um dos fatores de rompimento de Shinji Mikami com a Capcom. E acreditem, tentaram criar algo novo ali, que se pegasse mais gente. Como vemos em sua idealização, quando o jogo foi anunciado pela primeira vez em abril de 2006, juntamente com um teaser na página inicial do site da Clover Studio. E não pense que por ser muito cru, colocaram uma espécie de time B, pois o game foi desenvolvido pela equipe responsável por Resident tível 4, com toda a supervisão de Mikami e produzido por Atsushi Inaba, um dos grandes produtores da Capcom na época, e hoje é um dos maiores da Platinum. O conceito original de God Hand surgiu durante uma conversa entre Mikami e Inaba a respeito dos cenários dos jogos de ação naquele momento. Eles descobriram que muitos games do gênero se concentravam no uso de armas, como espadas ou mesmo armas de fogo, e também perceberam que o combate corpo a corpo estava ficando cada vez mais distante Depois disso, Shinji Mikami apresentou a Inaba Um pôster retratando dois punhos Bem estilizados Com o objetivo de representar o quão diferente Era o jogo que o designer Queria criar junto com o produtor Originalmente, God Hand Teria como maior foco apenas A ação hardcore, sem o humor Que tornou o título tão peculiar No entanto, depois de finalmente apresentarem O protótipo do jogo Num trailer na E3 de 2006 Que possuía um pouco de alívio cômico viram que o público adorou esses momentos e a imprensa chegou até a destacá-los a equipe então decidiu integrar uma maior quantidade de comédia na obra como um todo Inaba também afirmou que God Hand era voltado para jogadores Hardcore que poderá ser visto em seu ápice após terminar a campanha no normal e liberar o modo difícil aí realmente a coisa começa a pegar aliás a Platinum tem muito disso no seu conceito um desafio acima dos demais games que na verdade pede que você aprenda a jogar as suas produções do ponto de vista estético ao contrário de beautiful joe e principalmente okami a equipe de God Hand não tinha nenhum objetivo em particular ao projetar o seu estilo gráfico além de seguir a ideia de Inaba que pedia para que o grupo fizesse algo mais realista e embora o jogo pareça compartilhar muitos elementos tirados dos mangás ou mesmo dos animes clássicos como Jojo Bizarre Adventure e hokuto no ken nenhuma dessas produções especificamente foram citadas como fonte de inspiração ainda que Naba tenha dito que o jogo tem muito dos animes de ação da década de 1980 é possível também notar algumas diferenças entre as versões americana e japonesa alterações pequenas como power up chihuahua curry presente na versão nipônica que foi renomeado para Pup pizza na localização feita em inglês a roleta pan drop a versão do Japão, dá ao usuário uma invencibilidade de curta duração, em troca de alguns danos. Essa foi completamente removida da versão americana, devido à ideia de um humor físico ser algo muito ligado à comédia japonesa. E segundo os executivos da Capcom, esse tipo de coisa não seria entendida pelo público ocidental. Por outro lado, outra técnica chamada Head Slice, que permite o jogador decapitar um inimigo, só está presente na versão norte-americana. A trilha sonora, com posta pela dupla Masafumi Takada e Jun Fukuda, possui diversas referências aos temas mais antigos dos videogames, além de ser fortemente influenciada por estilos que faziam sucesso nas décadas de 1960 e 1970, de gêneros como techno music, rave dance, rock and roll e funk americano. O próprio Shinji Mikami pediu que Takada fizesse uma trilha sonora que contrastasse com o estilo mais hardcore do game, onde, nas palavras de dele abre aspas a música precisava relaxar um pouco as coisas Aspas. o ritmo que Takada utiliza nas canções de batalha contra os chefes, é diferente de todo o resto do jogo, justamente pela quantidade de vezes que estes eram enfrentados, dando um ar mais memorável aos momentos o compositor também queria que o uso de arranjos e orquestrações diferentes, lembrassem aos jogadores, os encontros anteriores que tiveram com cada chefe, ao todo a trilha sonora é composta por 23 faixas e foi incluída na versão japonesa do jogo, um guia de 128 páginas, intitulado God Hand Official Guidebook, foi publicado pela Capcom apenas aqui no Japão, em outubro de 2006. Uma história maluca para um game maluco a história é tão insana quanto o jogo em si. Nela vemos que anos atrás, o anjo caído chamado Demon King Angra invadiu o nosso mundo com um exército demoníaco para dominá-lo. Porém um homem recebe de um ser divino um par de braços que possui o poder de um deus, para assim derrotar o rei Angra e mandá-lo novamente para o exílio. Este homem recebeu o título de God Hand pelas pessoas que ele ajudou a salvar. Um clã de humanos foi estabelecido para proteger as chamadas God Hand. Pois é dito que qualquer um que as possuísse seria capaz de se tornar um deus ou um demônio, isso de acordo com seu caráter, é óbvio, e o protagonista do game em questão é Jin, um lutador de 23 anos que tem uma das God Hands caçada por um grupo de demônios e muito embora seja um sujeito bruto e machista, Jin tem um grande senso de justiça, nosso herói é acompanhado por Olivia, uma descendente do clã que já protegeu as God Hands, depois que os demônios mataram a sua família, ela ela fugiu com uma das God Hand, após isso, começou a ser perseguida por bandidos, Jin apareceu para salvá-la, porém no confronto Jin é humilhado, e tem o seu braço direito decepado, como forma de agradecimento, Olivia dá a Jin a God Hand, e os principais vilões da história, são uma sociedade demoníaca, chamada de Four Devas, que tenta ressuscitar Angra para dominar o mundo, dentre os membros dessa sociedade, temos o líder Belz, o oficial Elves, viciado em charutos o diretor de circo Shannon e Ezel, também chamado de Devil Hand um humano que também possui uma das God Hands e se juntou aos devas para atingir seus próprios objetivos vemos também diversos outros inimigos bizarros como gêmeos extremamente extravagantes o próprio trio responsável por decepar o braço de Jean um gorila usando uma máscara e roupa de luta livre um guerreiro androide enviado por Bells um grupo de anões Vestido com roupas no estilo Super Sentai. Enfim, são bizarrices de todos os tipos nesse game. Quase todas as batalhas possuem piadas e diálogos cômicos. E assim que Jeanne consegue derrotar Ezio na torre de Angra. O próprio Rei Angra desperta de dentro do corpo de Ezio. Ele arranca sua God Hand e entrega a Jeanne. Não querendo ser mais controlado. Agora possuindo as duas God Hand. Jeanne vai derrotar o Rei Angra e resgatar Olivia. Grande Trunfo de God Hand já a jogabilidade de God Hand pode ser definida como ação em 3D onde o jogador pode se mover em todas as direções atacando com os comandos fixos e usando movimentos especiais com apenas um comando você pode se virar bem como todas as ações exceto os ataques mais simples são realizadas por meio de um comando especial que permite Jeanne pular escadas pegar itens e usar ataques especiais contra inimigos mais fortes o analógico direito Traz quatro movimentos de esquiva O player pode atribuir qualquer ataque especial Nos botões principais Apertando o quadrado Você pode definir vários ataques ao mesmo tempo Acreditem ou não Existem mais de 100 movimentos diferentes Disponíveis nos estilos de luta Como o Zui Quan No qual você luta bêbado O Kung Fu Animal Que segue as formas de animais E até nossa capoeira Do mesmo jeito Vários desses movimentos têm poderes diferentes Que alguns são capazes de literalmente principalmente lançar os inimigos no ar enquanto outros são simples socos e chutes em partes específicas do corpo outra mecânica já comentada é a própria mão divina que conforme o jogador ataca e derrota mais inimigos o seu medidor de tensão vai aumentando o jogador também pode desviar de ataques fazer provocações usar ataques que aumentam a tensão ou encontrar algumas cartas em cada fase para aumentar a sua energia derrotar inimigos em níveis de dificuldade mais dá ao jogador mais pontos de bônus no final da fase. Técnicas adicionais podem ser encontradas nos cenários na forma de pergaminhos, ensinando habilidades. Novos movimentos da roleta podem também ser comprados ou vendidos nas lojas localizadas pelo mapa. No mapa é possível ver um cassino, que contém uma série de mini games, como gacha, blackjack, poker, além de corrida de chihuahua e uma arena de luta. É sensacional God Hand agradou os críticos E deixou algum legado Logo em seu lançamento God Hand recebeu críticas variadas Ou até mesmo medianas Como é visto no próprio agregador Metacritic tendo um total de 73 de 100. O jogo recebeu elogios em geral pelo seu sistema de combate, muito pela tentativa de trazer de volta a fórmula dos ditos brigas de rua. O que por outro lado, esses mesmos críticos apontaram falhas gritantes nos gráficos do jogo, no controle do personagem e no level design e até na câmera. A revista oficial do Playstation nos Estados Unidos abriu sua análise assim, abre aspas, God Hand é um jogo horrível em muitos aspectos, porém não consigo parar de jogá-lo. Há algo terrivelmente atraente em como ele é ruim em todos os sentidos imagináveis fecha aspas. E a bem da verdade, há uma razão nessa frase. De fato, God Hand é muito cru e bizarro. God Hand estava entre os 10 mais procurados pelos leitores da revista Famitsu. Aliás, os conhecidos quatro críticos da Famitsu deram ao jogo notas que, digamos, passaram da média, com duas notas 6 e duas notas 7, somando 26 de 40. Algo curioso é que apesar da IGN ter dado a God Hand uma nota 3 de 10, em seu lançamento oficial, o site classificou o título como um dos 100 melhores jogos de Playstation 2, numa lista que fez em 2010, parecido com a Playstation Magazine, que listou God Hand entre os 11 jogos de Playstation 2 que você precisa jogar. O jogo também foi indicado como o melhor jogo de luta, no Spike Video Game Awards, de 2006. Na época o prêmio foi vencido por Mortal Kombat Armageddon, que Absurdo, né? Rabi Florence, da série de TV escocesa Video Gaiden, diz que God Hand devia concorrer como um dos melhores jogos já feitos. Nas palavras dele, abre aspas, no epitáfio da Clover Studios estará, fizemos um dos melhores jogos de todos os tempos, e era simplesmente de socar pessoas, fecha aspas. E vamos falar a verdade, não tem como discordar né A Clover Studios fez jogos incríveis Só que por coincidência, nenhum desses jogos incríveis fez sucesso na época Só que depois se tornaram clássicos cult De um modo incomparável Dá pra citar vários jogos desse estúdio que aconteceu isso No entanto, God Hand superou tudo De um jogo extremamente criticado em 2006 Pra depois se tornar um dos melhores jogos do console mais vendido de todos os tempos O Playstation 2 por isso se você gosta de Beating Ups É fundamental que você jogue God Hand Os Beating Ups faziam muito sucesso na quarta geração de videogames na quinta geração, eu vou falar para vocês que os que lançaram não foram bons. E eu também acho que todos os jogos da quinta geração não envelheceram muito bem. Todos não, né? Os 3D. No entanto, na sexta geração, eu vou falar para vocês. God Hand foi um jogo que, entre meus amigos, fazia um grande sucesso. Mesmo não sendo tão badalado nas revistas. Mas eu quero saber de você.